Ser trans, para mim, é ser feminina. Mas pra mim, honestamente, não passa de um rótulo trans. Eu sou um ser humano com alma e, e vou tentando também ter um corpo feminino, viver o feminino da vida. Eu entendi isso depois, né? Porque desde que eu nasci, fui crescendo, a minha primeira lembrança que eu tenho é brincando de boneca. Então eu sempre me senti mulher feminina. Né, eu moro no Vidigal, Rio de Janeiro. A minha família sempre foi super tranquila, entendeu a minha condição de ser uma mulher trans, né, me apoiou, assim como o meu trabalho, que é o teatro. É, a minha relação com a minha transexualidade sempre foi muito tranquila, talvez por essa coisa que veio em mim desde que eu me entendo por gente, né? Eu não tive dramas de me aceitar, eu acho que quando você se aceita, se gosta, tenho uma família que te apoia, amigos maravilhosos, isso é uma vida normal, é tranquilo. Quando você consegue fazer alguma coisa diante dessa visibilidade que possa ajudar outras pessoas, né, eu acho que é essa a importância, é, é, é a elucidação de que o mundo é muito melhor quando todos convivem respeitando uns aos outros.